Olá, nós somos o um projeto Muito Além de dar o Google e vamos falar sobre a relação entre a Deep Web e o direito. Primeiramente, vamos diferenciar a Surface Web da Deep Web. Vocês sabem o que é a Deep Web? Bom, para explicar tal diferença, vou utilizar uma metáfora. A internet pode ser considerada um iceberg. A sua ponta é a Surface Web, aquela que todos nós conhecemos. E a parte submersa é a Deep Web, que é acessível pela rede Tor. A Tor, por sua vez, funciona como uma linha de metrô, que se interconecta e se redistribui ao longo de todo o percurso, até o destino final do usuário, o que dificulta ou impossibilita sua identificação. Feitas tais considerações, falaremos sobre a pergunta que guiou tal pesquisa e sua respectiva hipótese. A pergunta se dá questionando de que maneira os códigos da Deep Web interferem na aplicação das normas jurídicas que incidem sobre esse ciberespaço. A nossa hipótese é de que os códigos tecnológicos de software e de hardware próprios da Deep Web interferem no processo de aplicação de institutos clássicos do direito. O projeto, até o momento, possui um caráter exploratório, uma vez que procurava entender melhor como a Deep Web funciona e se familiarizar com o que já foi escrito sobre o tema. Esse ano, tivemos acesso à base de dados TorMetrics, de modo que poderemos dar início à segunda etapa da pesquisa, a coleta de dados. Para realizar a coleta, utilizaremos uma metodologia composta de três etapas. A análise inicial, onde coletaremos os dados de todo o conteúdo disponível na base de dados escolhida, estabelecendo também hipóteses iniciais. A contraposição, que seria uma comparação desses dados coletados com a realidade, para tentar compreendê-los na sua totalidade. E por fim, a ressignificação, que consiste em confrontar as hipóteses iniciais com aquilo que os dados empíricos de fato nos revelaram, utilizando então as regras de inferência de epstein King para traçar conclusões acerca de todo o processo de pesquisa. O marco teórico adotado é o conceito de viver plenamente a lei de Bankowski. Mas o que seria viver plenamente a lei? Em tempos digitais, é uma tarefa que demanda constante questionamento dos dogmas e regras jurídicas sejam elas relativas à propriedade intelectual ou a outras especificidades do direito. O indivíduo deve se perguntar, os conteúdos estão em conformidade com os valores consagrados da atual sociedade digital? O que, na maioria das vezes, não irá acontecer, como é possível verificar nos resultados. Os resultados alcançados, até o momento, indicam que o modo como a Redditor opera, isto é, ocultando o usuário, dificulta a intervenção dos institutos clássicos do direito, o panorama tecnológico, assim como a sociedade, está em constante evolução, de modo que o direito precisa acompanhá-lo, ressignificando as normas tradicionais para se adequar também ao meio cibernético.